livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, só um versículo do livro do profeta Ezequiel, e eu gostaria de convidar você para ficar de pé, para lermos esse texto em reverência à leitura da santa palavra, todos encontraram? Está escrito assim, E esta voz me disse, Filho do homem, Põe-te em pé, E eu falarei contigo. Vou repetir. E esta voz me disse, Filho do homem, Põe-te em pé, Porque eu falarei contigo. Fecha a Bíblia, Coloque no banco, na cadeira, Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado, eu acho que ainda dá tempo Aperte a mão da pessoa com carinho Até ela falar aleluia Pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te exaltamos Mais uma vez nós te glorificamos E nós entendemos que dentro de alguns minutos Este lindo santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes, começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando, voltarão voando para suas casas hoje. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este santuário com a sua presença. E num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Santo André. Porque se não sumirem, Serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada Rasgue os céus sobre nós nesta tarde Nos surpreenda nesta tarde Manda anjos de fogo descerem aqui Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos Comecem a esparramar estas brasas entre nós E onde houver um crente cheio do Espírito Santo Toma ele nas suas mãos esta tarde, meu Pai Fala conosco e fica conosco. É o que eu te penso agora e sempre e toda a igreja diz. Os que podem, o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas. Eu fiz uma cirurgia eu estava brigando com meu... Já desliguei o telefone, o médico, ele fica me acompanhando pela internet pelas mídias sociais, falou, você está maluco, você tem que ficar dez dias de repouso, em quatro dias que você fez a cirurgia, você está todo dia, ontem foram três cultos, hoje esse já é o terceiro culto, eu tenho mais um culto ainda hoje, e eu falei, doutor, fica tranquilo, que o meu santo é forte, o meu santo, ele tem um nome muito especial em hebraico, um dos nomes dele é Jeová Rafa, o Deus que sara todas as dores posso ouvir mais um Glória a Deus? Roberto, só baixa um pouquinho o som do teclado e mude a música para mim lá em Jerusalém eu falava com o pastor Silas e eu não sei se ele vai se lembrar que a gente teve um momento que falamos sobre a igreja moderna sobre a pós modernidade o mundo relativista em que vivemos vocês viram uma irmã se aproximando aqui de mim, ela me entregou aqui um projeto de lei e ela só faltou, eu vi lágrimas nos olhos deputado nos ajude porque profissionais de psicologia e outros tipos de profissionais do Brasil estão sofrendo Sofrendo por causa do aparelhamento do Estado por um partido que sempre foi comunista e nunca se escondeu Isso é a pós-modernidade O que é o um relativismo? O relativismo é você colocar tudo sobre dois pontos de vista Nem sempre é assim, nem sempre é assado O cristianismo é ideológico não há como você abrir concessões para erros, para pecados não há como você servir a dois senhores o relativismo vai, você, vai colocar você exatamente no, na, na, na outra ponta, dizendo assim não é possível sim você vir aqui no congresso de Santo André e depois você ir pular carnaval é possível, é possível com, é, você levar uma vida branda com Cristo, ser desimista, fiel e tomar a sua cachaça, o seu uísque é isso que o mundo moderno ensina. E essa pós-modernidade tem destruído a nossa fé. E eu falei para ele que eu tive um encontro com Deus há dias atrás dentro da minha casa. Estava com a minha família na cama, eu e as minhas quatro mulheres. Calma aí. Eu, minha esposa e minhas três filhas. Elas entraram, subiram na cama, a cama é grande, pularam, fizeram aquela festa. Eu disse, já que está todo mundo aqui, vamos fazer um culto. E fizemos um culto pregador não faltou né comecei a pregar e foi uma glória mas na hora de tirar a oferta pense numa tribulação não saiu um centavo da mão das meninas mas depois que fizemos o culto eu disse agora eu vou orar para vocês e dormir e eu abracei minhas filhas e minha esposa fazia tempo que eu não fazia isso e fazia tempo também que o Espírito do Senhor não fazia comigo o que Ele fez naquele dia Sabe quando a gente é novo convertido e não sabe orar? E aí alguém que está nos discipulando dizendo assim, vai falando, vai falando que vai saindo as palavras. Quando a gente era lá do interior da roça, a nossa fé era mais mística. Os irmãos diziam assim, só abre a boca que o Espírito fala. Ele te ensina a orar. E aconteceu mais ou menos isso comigo. Eu comecei a orar, minha boca travou e vinham palavras na minha mente que eu não estava pensando elas. E o Senhor falou, ore, porque sou eu orando através de ti. E foi uma oração tão curta, mas tão poderosa, que caiu um pranto, e eu senti um renovo na minha alma. A oração foi essa, Deus da minha infância, visita as minhas filhas. Deus da minha infância na igreja, Deus dos cultos ao ar livre, Deus dos folhetinhos... Deus os testemunhos, Deus os congressos juvenis, visita as minhas filhas, porque infelizmente, o que eu tenho de experiência, não consigo tirar daqui, arrancar e plantar dentro delas, por mais que eu saiba e conheça a Deus, por mais que o pastor Silas saiba e conheça a Deus, por mais que o Wordley conheça a Deus, nós não conseguimos tirar o que está dentro de nós, e plantar dentro de cada um de vocês, nós damos apenas um norte, um pregador consegue trazer você no máximo até a beirada do rio, saltar no rio é uma decisão sua, conhecer Deus é uma decisão sua, e eu estava falando com Deus sobre esse culto aqui, porque ele para mim é, dos dias de hoje é o mais especial, é o que eu mais esperava, porque eu sabia que ia ter aqui uma gama de jovens, e eu falei, Senhor, me ajuda a pregar algo para eles, que toque o coração deles, que, que faça eles entenderem o que é referência, e o Espírito do Senhor me fez lembrar o texto que eu li. Preguei esse texto em muitos países do mundo. Em inúmeras cidades do Brasil. Mas sempre preguei com aquele viés pentecostal. Põe-te em pé porque Deus vai falar contigo e outras coisas mais. Mas dia desses, orando e estudando, o Senhor me fez tentar entender por que é que Ele falou para um homem. De carne e osso, ficar de pé. Aí quando eu começo a estudar a vida de Ezequiel... Eu me derramo em lágrimas Porque você vai ver que ele é um herói anônimo e solitário É um homem sozinho Que dentro de um cativeiro com mais de um milhão de judeus Tentava fazer aquecer a fé daqueles que haviam perdido ela Se você estudar a história de Ezequiel como começo dele, Ele é levado para o cativeiro pelo rei Joaquim até Babilônia Com 17 anos de idade você vai ver que ele termina os seus dias como profeta, com 50 anos de idade, escrevendo lá o capítulo 47 do seu livro, falando sobre o rio do avivamento, e eu estava perto do rio, e o Senhor entrou nas águas e mediu mil côvados, história também que nós ouvimos sempre pregarem, então você vai entender que Deus levanta o profeta, não para falar do fim do cativeiro, Deus levanta ele dentro do cativeiro, para ele profetizar para uma geração aprisionada, cativa, Deus falou com ele, se revelou a ele, mas nunca disse, você vai sair daí, nunca, então eu comecei a estudar a história, me aprofundei na história dos hebreus, nas histórias seculares, e eu descobri que Ezequiel, assistiu em loco, assassinato, o assassinato do pai e da mãe, o rei Joaquim da Babilônia, conhecendo a cultura dos hebreus, e também o seu estilo de governo, que era um governo teocrático, embora houvesse alguém que liderasse a nação, todos os reis quando vão conquistar um povo, eles vão até a capital, e na capital entram dentro do palácio do governo, e quando fica a sua bandeira lá, quando conseguem amarrar o governante, então eles tomam posse daquele país, todos os governantes que vinham contra Israel, ao invés de ir para o palácio, pastor Silas, iam para o templo, Por quê, pastor? porque todos conheciam a fama de Israel, o governo deles não é um governo de homem, é um governo do céu, então se quer oprimir o povo e assustar o povo Aterrorize-os na sua fé Então em vez de irem até o palácio dos reis e arrancar a cabeça dos reis Esses reis malucos entravam no santuário de Deus Pegavam os sacerdotes e decapitavam eles na frente do povo Dizendo assim, se o Deus que vocês servem não protegeu esse sacerdote Vocês não serão protegidos também Ezequiel é filho de Buzi, diga comigo Buzi você ainda acha seu nome feio? o sacerdote Buzi, o sumo sacerdote Buzi, se traçássemos a árvore genealógica dele, chegaríamos lá em Arão, era um levita, nascido para este trabalho, Ezequiel não nasce em uma casa de levitas comuns, ele nasce em uma dinastia de sacerdotes, como ele nasce em uma dinastia de sacerdotes, esse é o um menino premiado, ao sair do ventre da mãe, toda a família já sabia o que ele ia ser, Todo mundo apontava para ele o que ele ia ser. Desde criança ele é ensinado. O seu pai foi sacerdote. O seu avô foi sacerdote. O seu bisavô foi sacerdote. O seu tataravô foi sacerdote. E você também vai ser um? Não ouviu um? Ele já sabia o que ele seria. Sabendo que seria um sacerdote. Ele é arrancado do meio das outras criancinhas. E enquanto as criancinhas vão correr pelas ruas. O ensinamento para um filho. De um levita, começa aos cinco anos de idade. Não com leitura escrita, mas com cânticos e histórias. Pega um braço do menino levita, esticam durante os ensinamentos. Dizem assim: Você não é normal. Aqui, ó nas suas veias, corre sangue de profetas. Não entendeu? Imagina você pegar uma criança. Que tem o seu momento lúdico de crescimento, que sonha com heróis E você falava para ela, no seu sangue, você tem o DNA de um super homem Você tem o DNA de um homem aranha Imagine pegar um menino judeu e dizer assim, nas suas veias garoto, corre o sangue dos profetas Homens que subiam a montanha e falavam com Deus cara a cara Homens que rompiam com o espaço tempo, que quebraram a lei da gravidade que fizeram com que moléculas de machado se transformassem em isopor, e flutuassem em cima das águas, essas histórias impregnando o menino, toda criança precisa de um herói, precisa de uma referência de um herói, sim ou não? quem é que cresceu vendo heróis? não, o que não levanta nunca teve herói não? você não teve infância? Roberto, dá uma música triste aí, estou com pena, vê a pessoa que não levantou a mão, dá um abraço nela, está carente, eu era menino lá na Vila Tatu, pobre de marré, maré, marré. Maré. E a gente não tinha brinquedo, não tinha celular na época, graças a Deus. A gente não tinha nada. Então a gente ia brincar com o quê? A gente produzia os nossos brinquedos. Tinha um abacateiro lá em casa, quando caiu os abacatinhos pequenininhos, pegava quatro palitinhos de fósforo, botava no pé, fazia as minhas vaquinhas. Essa é são as vacas gordas. E eu tinha dois amigos, o Tom e o Jerry. O tom, porque a mãe dele colocou o nome dele de Everton, ó, oh, nome de pobre. Pega o nome de rico, põe num pobre, ninguém dá conta de falar Everton, então ficou tom. E a mãe do outro é a mãe do Gerry. A mãe do Gerry colocou o nome dele porque ela era fã de um cantor da jovem, velha guarda, Gerry, sabe tudo, hein, Gerry Adriano. Um dia esses dois idiotas chegaram nesse idiota amor. Fala assim, vamos brincar hoje? Vamos brincar do quê? Hoje nós vamos brincar de Liga da Justiça. Ó oh, cabeça de moleque. Falei, então vamos, vamos brincar de Liga da Justiça. O Tom disse, eu sou o Homem-Aranha. <risos> o Jé disse, eu sou o Batman. E eu, mais bonito e mais forte, disse, eu sou o Superman. Homem, homem de aço. Aí falei, o que que está que, que que acontecendo? Um disse assim, olha, olha a nossa espaçonave. Eu disse, cadê a espaçonave? Aqui a espaçonave. Eu disse, eu não estou enxergando Superman, use sua visão de raio-x a nossa espaçonave está transformada em uma goiabeira, cabeça de moleque não é normal, e eu falei, o que, que vocês querem, eu preciso, eu sei voar, não, não, hoje você vai entrar conosco na espaçonave, entramos na espaçonave, cada um sentou na sua poltrona pensa numa uma desgraça, aí nós estamos lá, daqui a pouco o, o homem aranha fez assim, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê. eu falei, o que, que foi, pô? você não está escutando, é o computador da NASA... Aí me arrancou uma folha da goiabeira. Falou: Olha aqui, a NASA acabou de mandar um, um, um documento para nós. Está escrito aqui: O sol está se apagando. Só os super amigos podem nos ajudar. O Batman disse: Fechem as portas da espaçonave. Eu falei: Fechar como? Está tudo aberto isso aqui. Daqui a pouco os dois envergaram para trás e me puxaram também. Falei: O que, que foi? A espaçonave vai decolar. Mas deram um chacoalhão na espaçonave. O que eu quase caí: O que é isso? É um motor de propulsão. A cabeça de criança, onde vai? E de repente nós fomos para o espaço além e, Daqui a pouco estava indo tudo tranquilo, suave Daqui a pouco estava uma chacoalhada que, que é isso? E, fomos atingidos por uma chuva de meteoros Mas estava que viagem Uma viagem de verdade De repente começaram a fazer um barulho assim Tu, tu, tu, tu Falei, O que, que é isso? A espaçonave, o casco está se derretendo Estamos chegando perto do sol Aí o Homem-Aranha olhou para o Batman e disse assim ó oh, minhas teias de aranha só funcionam em Nova York o Batman disse, meu cinto de utilidade não presta aqui no espaço Olhar para quem? super-homem, disse, oh super-homem, só você pode nos salvar pense num dia que eu me senti eu fiquei em pé na espaçonave, eu abri a escotilha dela eu levantei os dois braços e disse, para o alto e avante e pulei. Você que não era você, bocó. Eu quebrei os dois braços, Silas. Os dois! Mas a semana da frente foi mais bonita ainda. Pergunte por quê? Só fala se perguntar. Só fala se perguntar gritando. Eu andava nas ruas com os braços assim, as criancinhas me paravam e diziam assim, os amiguinhos diziam assim, "Ô, oh, Superman! Obrigado por nos salvar Nós sabemos que a criptonita atingiu seus braços <risos> Cabeça de criança Essa história, porque criança precisa de referência Eu só vou entender como é que Ezequiel De 17 a 22 anos, de quantos anos? A quanto? Que é exatamente o tempo do primeiro capítulo para o segundo quando ele narra a sua história dizendo, no ano quinto do reinado do rei Jeoaquim, eu Ezequiel, em Babilônia, tive visões de Deus. Ele tem 22 anos de idade, passou 5 anos aprisionados, 5 anos carregando sobre si fardos horríveis, primeiro do trauma de ter assistido o pai ser decapitado, é uma cultura horrível no Oriente Médio até hoje eles fazem isso, quando querem humilhar e mostrar que tem força, eles arrancam a cabeça da pessoa, vocês já viram vídeos disso, do estado islâmico, eles arrancam as cabeças, ele assistiu o pai ser decapitado, ele seria o próximo, mas quando olharam para ele, menino novo, com 17 anos, estudado, dos 5 aos 12, preparado, era como um Daniel, era como os três meninos que foram levados, junto com Daniel para a Babilônia, era um menino estudado, então eles queriam a cultura dele, pouparam a vida dele, ao invés dele, aos 17 anos de idade, já preparado para ser levita do santuário, porque aos 18 anos, eu preguei isso aqui um dia nessa igreja, dei um ensinamento sobre o tabernáculo aqui, e eu falei que aos 18 anos, o menino preparado dos 5 até os 18, aos 18 ele recebia a, a força de deixar de ser um levita comum, para ser um levita do santuário, e ele entrava no átrio, e no átrio ele ia tanger um instrumento, como o Roberto faz, ou... Trabalhar na pia de bronze com o que seria o protótipo de um batismo no futuro, etc. Então faltava para ele só um ano. Ele gastou 12 anos da vida dele estudando. Olhando aqui pela janelinha da casa dele. Perguntei, olhando o que pastor? Os outros meninos brincar na rua. E ele com a cabeça no meio dos livros. Da Torá. Aqui do lado uma figura masculina. O pai, o tio, o avô. Alguém da linhagem sacerdotal, ensinando para ele os mistérios do Deus de Israel E ele olhando pelas ruas, brincando, os meninos Eu imagina ele perguntando, tio, avô, pai, por que, que eu não posso brincar lá? E o pai, o avô, o tio com muito orgulho dizendo, porque você não é como eles Você é escolhido Você nasceu para uma missão Um dia eles chegaram até você E você vai poder ajudá-los então esse menino gasta a vida dele toda falta um ano para ele se entrar dentro do santuário e conhecer o átrio e ao invés de receber uma unção para subir ao átrio, ele recebe grilhões nas mãos e nos pés assiste o pai ser assassinado ele é colocado numa leva que é levada a Babilônia que caminha pelo meio do deserto por dias, semanas, quase meses o sol queimando sobre o seu rosto e não bastasse a memória, a imagem do Pai sendo decapitado, uma cena grotesca demais, a ânsia, a angústia, as dúvidas, questionando onde o Deus do meu Pai estava. Não bastasse isso, no meio das levas, alguém deve ter conhecido Ele dizendo, ah, olha lá o filho do homem que recebeu o nosso dízimo, que recebeu nossa oferta, que falava para nós que ia ter paz e prosperidade no dia do Yom Kippur, no dia do perdão nacional... Ezequiel, além de ser agora órfão, escravo, é um pária no meio da sua própria sociedade. Os estudiosos do, do, do profeta Ezequiel, hoje os modernos, chamam ele de louco, de esquizofrênico. E quem é que não ficaria louco numa situação dessa? Você vê o seu pai ser decapitado na sua frente. Você vê os seus sonhos da noite para o dia escorrerem por água abaixo você começar a questionar se o seu Deus existe de verdade ou não, quando eu estudo a história de Ezequiel, eu me pergunto, onde ele arrumou força, para ficar cinco anos, como escravo, subindo e descendo, as nadeiras de Babilônia, indo até o rio Quebar, pegando água e argila, colocando em potes que ficavam sobre os seus, em uma canaleta sobre os seus ombros, fazendo o trabalho de um jumento, um trabalho que durava cerca de 14 a 15 horas por dia, com direito a uma refeição por dia, lavagem que sobrava da mesa dos grandes, e água barrenta dos rios que corriam aquele lugar, cinco anos, e ele não esmoreceu, cinco anos depois Deus visita ele e diz assim, Ei garoto, põe-te em pé, porque eu falarei contigo, olha vale para o sermão e diga, o que, que você acha? O que fez ele aguentar o tranco? O que, que você acha que fez Ezequiel aguentar cinco anos com todas essas dúvidas? Preste atenção, me dê seu coração agora, por favor. Me dê, não me empreste, não, me dê seu coração. Porque Deus vai falar muito conosco aqui. Só há uma explicação para Ezequiel ter permanecido fiel, mesmo tendo todos os seus irmãos contra si. Ezequiel é tão. É, é, é, é, a história dele é tão dolorida. Que lá pelo capítulo 29 ele vai dizer assim: Tudo na minha vida me foi arrancado. Incluindo o deleite da minha alma. O que ele disse que foi arrancado dele? O deleite. Pergunte para mim, o que é o deleite, pastor? Ele arrumou uma namorada. No, entre os cativos. Mas nem a namorada aguentou as crises que ele tinha, os sonhos que ele tinha, as visões que ele tinha, ele foi o um homem separado e segregado de tudo e de todos, porque tinha uma missão a cumprir, e eu perguntei a Deus, como é que ele aguentou Senhor? o Senhor disse, só vai entender ele aqui, se você imaginar como era a vida dele antes, vem comigo, vou te apresentar um outro Ezequiel agora, não um garoto de 22 anos, forte, capaz de aguentar 5 anos de luta Não um menino com 17 que vê o pai ser assassinado Não, eu quero convidar você a conhecer o Ezequiel, o garoto Que terminou os estudos, está dentro da casa dele Que a casa dele era uma casa de levita E a casa de levita, não sei se você sabe como funcionava no mundo antigo Os levitas moravam tudo amontoado quando Moisés deu a terra ao povo Josué que fez a repartição de terra Cada uma das doze tribos Ficou com um pedaço de terra Com exceção a tribo de Levi Os levitas não tinham terra Não tinham nada No último dia para deixar eles apavorados Imagina os levitas dizendo Deus nos esqueceu Aí Josué tira um testamento diferente Diz assim Assim diz o Senhor Para os levitas a herança é diferente É o Senhor Serei a sua herança Bonito isso? Sim ou não? Agora, pergunte para mim, o que significa isso, pastor? Significa que você vai depender de Deus para tudo. Para comer, para beber, para dormir, para vestir. É isso. Eu quero que você volte dentro de uma... Choupana. Uma tenda. Uma das tendas da família Levítica. Os pais os avós moravam juntos. Aqui em um pequeno cômodo mora um homem e uma mulher e uma criança, o nome do homem, Buzi, o nome da mãe, eu não sei, mas o nome do menino é Ezequiel, o pai acorda todos os dias às 5 da manhã, que horas igreja? Porque ele tem um trabalho diferente, ele acorda e a primeira coisa que faz, além das orações, é pegar um tacho de óleo, que tem nele mirra, e tem nele também um unguento perfumado, e ele pega e passa sobre a sua barba O cheiro agridoce Invade um peco. Você já viu? Quem aqui tem mais de uma mulher dentro de casa? Filha, por exemplo Quem aqui tem o azar de ter a sogra também? Eu acho que é só eu Quando as minhas mulheres se preparam Para sair de casa, é um Deus os acuda Elas começam a usar perfume, começa a doer o nariz da gente E detalhe, nenhuma quer usar o mesmo perfume Cada uma com um cheiro A casa é grande Entope o nariz da gente Imagine você numa tenda e o pai acordando, passando aquele óleo na barba E a barba fica com aquele cheiro agridoce E o cheiro vai entrando nas narinas A mãe ajudou, a mãe acordou para ajudar o pai Mas a criança acorda pelo cheiro E quando ele acorda, puxa aquele tapete em cima do rosto Que eles cobriam com pele E fica olhando o pai A pequena tenda é iluminada com um menorar ou uma lamparina E o pai está se vestindo A roupa dele chega a reluzir Porque é branca Pai arruma na cabeça um, um chapéu, um turbante chamado mitra, em dourado escrito aqui, santidade ao Senhor. O pai pega um pergaminho enrolado, coloca debaixo do braço, vai para uma abertura na tenda que dá para Jerusalém, estende a mão e diz, paz sobre a cidade de Davi, paz. Ele olha para a esposa e diz, como é que eu estou? Ele diz, está bonito meu marido, então cuida do meu filho, porque eu vou trabalhar. E o marido sai de casa, cinco e meia Sai apressado, porque seis horas tem que estar no santuário já Ele já está à distância O menino que está ali, ergue a cabeça E deve ter falado assim Mamãe, posso fazer uma pergunta? Quem tem filhos aqui? Quem lembra da fase do seu filho quando ele fazia? Por quê? Pense numa prova para o pai e para a mãe Quando a criança entra na fase do porquê, um Deus os acuda você explica, ela fala, por quê? Você explica. Aí diz assim, mas por quê? Aí você explica. Aí ela pergunta, mas por quê? Aí você perde a paciência. Ezequiel está na fase dos porquês. E fala, mamãe, por quê? Por que o que meu filho? Por que a roupa do meu pai é diferente? Diferente do que Ezequiel? Eu já vi a roupa do pai dos meus amiguinhos. Tem um pai do meu amiguinho que mora ali, ó. Ele chega todo dia com a roupa cinza. Tem um outro que mora ali, chega com a roupa colorida Por que a roupa do meu pai é branca? Eu imagino a mãe se emocionando e dizendo Meu filho, está começando a virar homenzinho Mamãe vai te ensinar Sabe aquele amiguinho seu ali? Que o pai dele usa roupa cinza? A roupa dele é escura porque ele trabalha na lavoura Tem falta de água em Israel Então a roupa é escura porque Para ele poder usar várias vezes sem ter que lavar Sabe o pai do seu outro amiguinho que a roupa é colorida? Ele é comerciante Usa a roupa colorida para chamar a atenção das pessoas. A roupa do seu pai é branca. Porque ele representa um reino. Ele representa um outro mundo. Ele representa uma outra profissão. A profissão de fazendeiro pode alguém conquistar e comprar, filho. A profissão de empresário também. Mas a profissão de ser um sacerdote, não. Essa não vem da terra. Essa vem do céu. corpo todo arrepiado. Ah, Ezequiel. Mais alguma pergunta, filho? Mamãe. Então quer dizer que meu pai trabalha para quem? Ele trabalha para Deus. Me explica. Explico. A carteira de trabalho do pai do seu amiguinho ali da roupa cinza é assinada por um fazendeiro. A carteira de trabalho do pai do seu amiguinho de roupa colorida é assinada por um comerciante. A carteira de trabalho do seu pai é assinada por Jeová Jireh. O Deus da providência E imagina Ezequiel dizendo assim Mamãe, e ele providencia para nós o que? Filho, tudo Olha como é pequena a nossa casa E imagina ele olhando e dizendo Mamãe, é verdade A nossa casa não tem fogão Você sabia que a casa dos sacerdotes não tinha cozinha? Não tinha Porque eles não podiam sequer cozinhar para eles mesmos a mulher ficava em casa, admoestando os filhos, orando pelos filhos, e o marido trabalhava, era no final do dia, quando ele saía do santuário, que ele trazia um pouquinho de comida para casa, e era assim, o povo levava a oferta para o altar, eles pegavam pedaços de carne e colocavam em uma panela, os sacerdotes tinham um gancho aqui na cintura de três pontas, ele enfincava o gancho, e o pedaço de carne que vinha, era parte dele, e a mãe dele dizia, tudo que nós temos aqui é pouco, mas é o Senhor quem nos dá é Deus quem põe comida na nossa mesa, é Deus quem cuida da nossa roupa, é Deus filho, tudo é Deus, mamãe, por que meu pai tem que usar esse negócio na barba? Ah filho, porque ele é um sacerdote? Mas por que mamãe? Explica por que, explico, o seu pai quando anda pelas ruas, ele não anda como um homem normal, ele anda como um representante do céu, e daí mamãe, e daí que quando o seu pai passa, todo mundo para, e faz assim, ó. Para o meu pai? Não, filho, para o que está escrito na cabeça do seu pai santidade ao Senhor. Mamãe, o olho é para quê? O óleo, filho, o perfume é porque em Israel tem um grupo de pessoas que não podem ver o seu pai. E não podem ver, por quê, mamãe? Porque nasceram cegos. E os cegos ficam aonde? Eles dormem na entrada do santuário. E para que é o perfume? Quando seu pai põe o pé antes das seis da manhã no degrau e vai subir a escadaria O vento bate na barba do seu pai O cheiro entra no nariz do cego O cego tem o um olfato mais apurado O cego dá um pulo e diz Eu não vejo Mas o homem de Deus chegou aqui Ah, Jesus Esse menino cresce ouvindo coisas extraordinárias como essa e a mãe diz, você será o próximo meu filho vamos entrar comigo e ele numa escola rabínica, ele está entre os demais levitas, e de repente na hora de chamada a professora diz fulano de tal, presente, fulano de tal presente, aí ela solta a pérola Ezequiel, filho de Buzi e ele diz presente, e todos os meninos olham para ele, cochicham entre si termina a aula, vão para um recreio E os meninos sentam ao redor deles assim Você pode contar para nós Como é ser filho Do homem Como assim? A gente sabe que o seu pai é o único homem De Israel Que quando Deus quer falar conosco Fala com ele primeiro Imagina ele dizer assim Gente é uma aventura <risos> Por quê? Porque tem um dia por ano que meu pai sai de casa todo fantasiado Como assim Ezequiel? É, todo dia ele sai de branco Mas tem um dia que ele sai de roupa branca Põe roupa colorida por cima Põe um colete por cima Tem pedra aqui, tem pedra aqui, tem pedra aqui Tem campainha em romã. Meu pai vai andando e vai fazendo blim, blim, blim, blim, blim E nesse dia ele não deixa a gente em casa não Ele sai e eu e minha mãe vamos atrás A gente chega na entrada do templo E ele diz, vocês fiquem aqui E papai entra quando o pai entra, ele passa pelo átrio e os meninos tiram a roupa dele e lavam ele. Aí minha mãe conta que quando ele entra no lugar santo, ele faz sacrifícios por mim, pela mamãe, pelo vovô, pela família e por todo Israel. E depois eles colocam a mão do meu pai dentro de um tacho cheio de sangue. Aí eles amarram meu pai pela cintura, porque tem um lugar lá dentro chamado santo dos santos. E só meu pai pode entrar lá dentro eles abrem a cortina, meu pai entra uma corda amarrada, enquanto tem barulho de plim, plim, plim, eles vão dando corda quando meu pai para, para o barulho do plim, plim, plim, todo mundo se ajoelha lá no lugar santo os que estão no atro, vê os do santo dobrar os joelhos, do atro dobra o joelho também, nós que estamos aqui no Alpedre, dobramos o joelho e de repente, é aquele dia que todo Israel se ajoelha, mas só o meu pai fica de pé você está conseguindo entrar comigo na história? E aí Ezequiel? E aí é a minha mãe que conta que quando meu pai está lá dentro, o Eterno, o Eterno, aquele que não se sabe o nome, aquele que quando se revelou a Moisés disse: O meu nome é: Eu sou, eu sou o que sou, o Criador do universo. Aquele que criou anjos tão poderosos, que bastou um anjo, para numa uma noite, matar 185 mil soldados do reino da Síria. Aquele que criou o universo pela força do seu poder, e pelo poder da sua palavra, sustenta este universo de pé. Ele, ele sai das nuvens, e senta em cima da arca da aliança, e ele olha para o meu pai cara a cara e aí Ezequiel, e aí que Deus fala alguma coisa para o meu pai, e Deus volta para a casinha dele lá no céu, e o seu pai? E eu imagino Ezequiel rindo, pergunte quê? só fala se todo mundo perguntar, porque ele imagina, ele tem ouvido da mãe dele, e a mãe dele ouvido do pai dele, bem, quando Deus termina de falar comigo, eu não tenho força para andar, quando Deus termina de falar comigo, meus órgãos não reagem, eu fico estático, paralisado eu, Às vezes eu vejo crentes contarem milagres extraordinários Mas sem nenhum tipo de sentimento Eu vejo algumas igrejas postarem sinais Alguns sinais E as pessoas só dão glória a Deus Pelo que eu entendo Quando um sinal de Deus acontece Não dá para você nem dar glória a Deus O corpo trava Porque é um terror Aconteceu quando Israel atravessou o mar vermelho Quem lembra desse milagre? A Bíblia diz que quando Israel atravessou o mar vermelho E chegaram do outro lado quando eles olharam para trás e viram o mar fechar, Israel inteiro se calou. Se calaram por quê? Porque eles estavam diante de uma, de uma visão aterrorizante. O Deus, todas as vezes que a Bíblia fala sobre Deus fazer milagres, diz, Deus é um ser aterrorizante. Deus é terrível. Não é isso que acontece? Pois bem, o que foi que quebrou o transe de Israel? Um crente pentecostal do Velho Testamento. Uma mulher que pegou um pandeiro, bateu na perna e gritou, "Ei, Israel Só o Senhor é Deus Israel Vamos adorar a este Deus Israel E eu imagino o menino dizendo assim Minha mãe diz que o meu pai fica lá parado Porque não consegue andar Aí todo mundo arrasta meu pai para fora E quando meu pai sai lá de dentro Ele estende a mão sobre Israel E diz, paz Sobre Israel Prosperidade Sobre Israel Perdão sobre Israel Agora olhe para mim Uma criança Um menino Que cresce diante de tal visão Você acha que ele será normal? Você acha que ele será uma criança comum? Ei, não olha para a goteira não, olha para mim você acha que é normal? Só você estudando os fundamentos de um humano, as bases dele Você vai entender porque ele permanece de pé mesmo diante de tantas lutas Uma geração que não tem alicerce Uma geração que não tem referência Uma geração que não tem contato com aquilo que é extraordinário Deixa eu usar a linguagem moderna de vocês Com aquilo que é místico com aquilo que é transcendental, com aquilo que é anormal, ela nunca entenderá o que acontece dentro de uma igreja, assembleia de Deus, nunca compreenderá quando vê um vídeo, e vê pessoas pularem malucas, extravagantes, ou outros rodarem, nunca entenderão isso, sabe por que nunca entenderão? Porque nunca viveram isso, o que falta na nossa geração, é aquilo que sobrava... Na nossa Silas... O que faltava na nossa... Eles têm de sobra... A geração de vocês tem tudo... A geração de vocês tem tudo... Tem McDonald's... Tem cinema... Tem futebol... A geração de vocês... Tem arte... A geração de vocês tem faculdade... Universidade... A geração de vocês... Tem tudo... O que a nossa não tinha... Facebook mas a geração de vocês não tem aquilo que a nossa tem, a nossa tinha Deus, joelho no chão, temor, temor, respeito, a nossa geração está numa situação tão grave que o crente vem para um culto como esse, e o pastor começa a pegar um pouquinho pesado, o crente já se uriça e diz assim, pega leve pastor, porque eu pelo menos estou aqui, o dia não está aqui. Essa geração pensa que estar na igreja é o ó, acham que é o suficiente, e não é o suficiente. Dia desse eu estava pregando um culto, e no meio do culto, no meio do corredor, eu olho tem um cachorro. Um cachorro deitado no meio da igreja E o cachorro não se assustou não Do jeito que estava, ficou Mas aí Jesus começou a operar E um crente deu glória a Deus aqui E o cachorro olhou para lá O outro deu glória a Deus aqui E o cachorro olhou para cá Quando todo mundo danou da glória a Deus Não é que o cachorro se empolgou? O cachorro fez assim Au! Um diácono deu um pulo e disse Eita que o cachorro está crente eu disse, não tem nada a ver com cachorro Cachorro não dá glória a Deus Animais irracionais não podem adorar a Deus Adorar a Deus é um atributo só de quem é espírito Animais são alma vivente Como não tem espírito, não podem perceber o que nós percebemos aqui A Bíblia diz que os céus até manifestam a glória de Deus Mas nem os céus dão glória a Deus Só existe uma raça que dá glória a Deus eu achei que essa raça tinha vindo para o culto hoje A única raça que abre a boca para adorar a Deus É essa que está aqui no nosso meio Eu aproveitei E dei um ensinamento sobre o cachorro na igreja Eu disse, alguém pode me explicar Por que esse cachorro entrou na igreja E um engraçadinho gritou lá Ah oh, pastor, o cachorro entrou na igreja Porque a porta estava aberta Velha piada eu disse exatamente, mais ou menos como muitos que vêm para o, para o templo. Vêm exatamente como um animal irracional. Entram no santuário, jogam seus corpos pesados na cadeira, colocam a porcaria de um chiclete na boca, agarram seu aparelho celular. Isso quando são solteiros apenas, quando são casais, extrapola. Sentam um do lado do outro e ficam fazendo carinho no outro na hora do culto. E aí alguém diz, pastor, mas igreja é família. É família. Não é erotização familiar. Esse lugar é santo. Esse lugar é santo. Perguntamos, muitas vezes... Ao nos reunirmos, falamos eu e o Silas Por que, que os sinais sumiram? Simples Os sinais sumiram Porque a nossa geração não os quer Porque não basta querer Tem que fazer por onde chegar até eles Tem que buscá-los Tem que acreditar que eles existem E eu sei que uma mente preparada em uma universidade moderna Ainda mais os nossos filhos que infelizmente Chegaram às faculdades as universidades federais, como é que um menino criado ou estudado em uma USP, vai acreditar que um homem que nunca estudou uma outra língua, pode começar a falar em línguas estranhas aqui dentro? Como? Não é racional para as pessoas, mas quem disse que a nossa fé é uma fé racional? As pessoas perguntam para mim, Marco, por que você nunca se afastou de Cristo? E olha que você já tomou bordoada. E eu sempre digo, os meus pés, sempre estiveram fincados em uma rocha. E essa rocha é Cristo. Os meus olhos viram. Os meus ouvidos ouviram. Meu coração sentiu. Eu venho de uma geração que tinha sonhos. E eu não falo de sonhos para o amanhã. Sonhos com coisas sobrenaturais. Hoje eu tenho até medo de contar meus sonhos, que vão me chamar de esquizofrênico. Jesus me visitou quando eu era criança. Pegou em minha mão. Eu voei com Ele pelo céu. Uma nuvem cheia de coisas ruins veio na nossa frente. Bebidas, cigarro, coisas mundanas. E Ele olhou para mim e disse, isso não. Ele me soltou e disse, olha o que eu tenho para ti. Eu olhei para a terra e de repente eu estava em dois lugares, eu estava me vendo lá e eu estava aqui embaixo. Entrei em uma casa e saí com uma bibliazinha debaixo do braço. E ele disse, vou te levar pelo mundo para ser porta-voz da minha palavra. Agora olhe para mim e pergunte, por que ele falou com o senhor, pastor? Porque eu ficava lendo livros. Estava lendo livros de histórias Heróis da fé Silas Heróis da fé Você sabia que Santo André Que deu nome a essa cidade Morreu por exemplo em uma cruz em forma de X Porque não achou-se digno De morrer como Cristo Por isso tem a cruz de Santo André Morreu em forma de X Eu li livros Que nunca mais saíram da minha mente Eu li o livro Deus Ei Deus uma americanazinha maluca, não sabia ler nem escrever, tudo que ela ia orar, ela falava assim, ei Deus, e Deus rompia com todas as coisas normais e dava para ela, eu li, o vinho novo é melhor, Robert Tom, um homem que tinha o dom da revelação, como eu nunca ouvi falar nos tempos de hoje, nunca ouvi como ele antes, eu li o apóstolo dos pés sangrentos e chorei com ele, eu li o anjo sem asas, missionário da China, Olha o que eu fazia na minha infância Eu morava numa casa de dois cômodos só Doze pessoas A gente não tinha nada Mas quando eu ia a igreja Os irmãos pegavam aqueles livrinhos velhos e diziam assim ó, Leia isso que isso vai te ajudar E eu ficava comendo os livros No meu quarto solitário E eu lia aquelas histórias E como eu ainda estava na fase da pré-adolescência Eu acreditava naquelas coisas E você atrai aquilo que você acredita Pegue esta, você atrai a unção que você respeita. Vou falar de novo. Você atrai para si aquilo que você respeita na vida do outro. O Senhor está aqui. Falo, não falo como pregador, como um falo, porque eu sinto Ele aqui. Deus está com um semblante sério nesta tarde. Caminha Ele entre nós E esse arrepio, essa vontade de chorar Essa vontade de dar glória a Deus que alguns sentem Não é a empolgação da minha voz É Ele É Ele fazendo uma vistoria sobre o Seu povo É Ele tentando encontrar aqui uma geração que volte a acreditar nele Uma geração que pode acreditar que não me interessa onde você mora Qual é a sua posição social Qual é o seu nível cultural mas alguém que se acreditar no que eu estou pregando E nesta noite ainda se trancar no seu quarto Ou dentro do seu carro Ou quem sabe se afastar um pouquinho para uma montanha E começar a dizer Se é verdade que aquele homem falou Eu quero para mim Eu quero para mim Eu não me responsabilizo Pelo que vai acontecer na sua vida Alguém acredita que Deus pode levantar alguém aqui nessa tarde? Levantar alguém para um ministério poderoso Alguém acredita? Deixa eu fazer uma pergunta diferente. Alguém se candidata? Olha que tristeza, dê uma olhadinha pela igreja. Eu estou perguntando se alguém se candidata a ser usado por Deus. Mas eu não me estranho com essa reação, porque eu vejo isso hoje no mundo inteiro. Nossas meninas querem ser como a Gisele Bündchen. Nossos meninos querem ser como o Cristiano Ronaldo. Na minha época, eu queria ser como o pastor Luiz de Almeida. Foi o primeiro livro que eu li, pai, da nossa pastora, Carta aos Gálatas. Eu falei, Deus, eu queria ser isso. Eu ia para a escola dominical e o professor começava a falar que Deus usava Moisés e Abraão. E Deus podia fazer isso hoje. E eu dizia, então eu quero essa unção. Eu corria em congressos, em congressos, onde dizia tem um profeta, estava eu lá. Sentava na primeira fila, sabe qual eram os meus apelidos? Fanático, desequilibrado, beato, santarrão. Eu não tinha um amigo na igreja. Os meus amigos eram todas as irmãs do círculo de oração. A irmã Maria de Paula, que foi a minha professora, analfa de pai e Beta de mãe. Só tinha dois dentinhos na boca, o zagueiro e o atacante. Um dia ela sentou comigo e disse assim: Deus falou comigo, só que eu não consigo explicar. Eu falei: Tenta. Ela pegou a Bíblia dela toda rasgada. Ela disse: Deus falou para mim que você gosta das histórias daqui, não gosta? Gosto. Que você admira os heróis daqui, não admira? Admira. Ele falou assim para eu te falar: Eles tiveram o tempo deles. E eu falei: E. E ela falou, da capa para frente Deus diz que é o seu tempo E começa a me emocionar Porque eu volto com a memória lá atrás aqueles cultos que a gente não tinha nada Era uma sanfona e um pandeiro E os índios era só, foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Nossos pregadores não sabiam falar bonito mas quando abriu a boca para falar Algo saía deles Que fazia os médicos da cidade parar para ouvir um presbítero da igreja A gente não entendia aquilo, era um outro mundo Eu me sentia seguro quando eu vinha para o culto Por isso que eu não perdia culto nenhum Que alegria que era entrar naquele salãozinho 4x3, meu Deus Aqueles bancos todos quebrados Que delícia que era sentar ali e ver os irmãos dar o seu testemunho o seu testemunho Ouvi os irmãos falar tudo errado eu já contei aqui, mas acho que vale a pena lembrar meu grande herói foi o irmão Ovidio Ramos presbítero que faleceu alguns anos atrás com quase 90 anos pense num homem forte negro, alto, de uns dois metros de altura a mão dele parecia uma raquete de tênis tão grande que era e a barriga, assembleiana só olhar para o pastor Silvio. curva da prosperidade o ouvido era só para rir, meu Deus. Ele não sabia ler direito. Os diáconos do salãozinho não sabiam não sabiam escrever. E os crentes não sabiam falar. Aí um crente que não sabia falar, chamava um diácono. O senhor pode escrever um pedido de oração para mim? O diácono não sabe escrever, mas ele emenda alguma coisa. Aí o diácono que escreveu, sabe Deus o quê? Manda por mão o ouvido que não sabe ler. Entenderam ou não? O que não sabe falar, manda o que não sabe escrever, escrever. O que não sabe escrever, escreve alguma coisa e manda porque não sabe ler. Quando o irmão Vídeo pegava o pedido de oração na mão, a gente entrava em oração. Deus tem piedade do seu servo. Quando ele lia de uma vez a igreja fazia assim, ó. Uf. mas quando ele colocava o papel aqui, as irmãs do chico de oração faziam assim: Deus tem piedade. Ele levava o papel para lá, trazia para cá, levava. Um dia ele disse assim: vamos orar aqui pela irmã Isabel ele tentava falar bonito ainda, porque segundo consta, fez uma, está fazendo, é, é, é, vamos orar para a irmã Isabel que está aniversariando, ou oh, é o contrário, vamos orar para a irmã Isabel que fez uma cesariana, lá na mocidade, levanta a Isabel, irmão Vídeo, sou eu a Isabel, ele. e daí garota, 12 aninhos, Daí que eu não fiz cesariana, não, ué, mas tá escrito aqui, não, tá escrito aí que eu fiz aniversária. E ele, mas é tudo festa, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Como é que aniversário é a mesma coisa que cesariana? Isso entrava na mente da gente, sem nenhum tipo de peso, a gente não tinha demérito, a gente não, não ficava julgando. Amava ver ele cantar os vinhos da harpa. que os vinhos da harpa ele começava só a primeira, a segunda palavra, depois ele andava no nananã, não só saía melodia. De vez em quando ele fazia milagre. Eu disse que ele fazia o quê? Vou contar um dia ele pegou uma música da harpa e colocou dentro de uma outra melodia. E deu certo. Vocês lembram aquela música assim, ó? Já refú, a glória eterna. De Jesus, o rei dos reis, em breve os reinos desse mundo a música é linda, não é? Bom, o vídeo acabou com a música Ele foi cantar, ele começou Já refugia a glória eterna De Jesus, o rei dos reis Em breve os reinos desse mundo Seguirão mais suas leis E os sinais da sua vinda já se mostram cada vez Ele cantou asa branca Eu atrás de uma pia Que era um antigo bar Eu tinha uma crise de riso A irmã Maria de Paula, minha profetisa Olhou assim, você está rindo do que menino? Irmão, o vídeo está cantando uma música diferente, né? Ela disse, você não vê que Deus deu para ele um cântico espiritual? Esse meu herói um dia chegou no culto com um olho desse tamanho Deus falou comigo hoje à tarde Que vai levantar alguém aqui e ele me falou que vai levantar alguém aqui com a mesma unção do profeta Albuquerque. Alguém falou, é, desculpa, unção de que profeta, irmão vídeo? Albuquerque. Não tem Albuquerque um na Bíblia, não. ler a Bíblia. Tem ué. o Albuquerque disse assim: ó, aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos. Meio dos anos a notifica Na ira lembra-te da misericórdia É o profeta Abacuque Mas ele conseguiu enxergar lá O Albuquerque Ele arrumou uma confusão com a diretora do circo de oração O circo de oração era imenso, tinha seis irmãs E ele falou assim Hoje eu quero pregar aqui sobre a profeta Joana E alguém falou assim, irmão, vídeo: Que profeta é essa? Salão pequeno é uma benção". A pessoa debate com o pregador como é que é? É, Vou falar sobre a profeta João Mas que profeta é essa? Não tem na Bíblia Você não tem lido a Bíblia profeta João não é aquela que o peixe engoliu? É Jonas Eu cresci nesse meio A gente ria muito Mas quando esse velho levantava a mão No final do culto Tirava o óculos assim Eu não sei falar bonito as lágrimas desciam, ver um homem de dois metros chorar é bonito Ele disse: assim, eu não sei falar bonito Mas eu sei falar quatro coisas que ninguém nunca vai tirar de mim Primeira é que meu Jesus sarva. Segunda é que ele cura Terceira é que ele batiza com o Espírito Santo E quarto, vai voltar nessa terra para me arrebatar com a semelhança entre Ezequiel Marco Feliciano Silas Josué A nossa semelhança é que nós vimos nós experimentamos Deus é real Ele pode pegar qualquer um entre nós e colocar entre os príncipes da terra é preciso apenas uma paixão, uma fome, um desejo. Eu estava em outubro em Nova York, tinha saído da ONU, uma reunião pesada, onde eu queria pegar o nosso embaixador e quebrar o pescoço dele, porque ele votou contra a nação de Israel. Para esparecer, eu saí da ONU, dispensei motorista e disse, não, eu preciso andar aqui pelas ruas, eu tô, estou tô ruim. Estava andando, indo para o centro de Manhattan, Comecei a olhar a beleza dos Estados Unidos, aquelas construções. Fui ficando mais calmo. De repente eu recebi uma visitação. Uma voz falou comigo: Sou fiel ou não sou? Eu parei. Quem me segue no Facebook viu que eu, eu tive a experiência e fiz uma livezinha chorando, andando pelas ruas. Eu parei. Eu disse: Eu sei que tu és fiel, mas do que, que o senhor está falando? E a voz falou comigo: o oh, cortador de cana. Olha onde eu te coloquei. Eu te tirei da boleia de um caminhão. E te coloquei representando uma nação na ONU. Tudo isso pela boca dos profetas que não sabiam ler nem escrever. Das irmãzinhas do circo de oração que diziam para mim, fica firme menino. Não vai para o carnaval. Abre mão dos seus prazeres. Abre mão da sua própria juventude pelo seu Deus se apegue ao seu Deus, você pensa que é fácil, você pensa que é fácil você sofrer preconceito dentro da igreja, porque você tem uma visão espiritual diferente dos outros, você acha que é fácil, você está no meio de uma juventude, você querer ser descolado como o garotão mais bonito da igreja, que tem um carro importado na hora… Que paga para todo mundo uma sorvetada, que vai fazer viagens, que vai para a praia, que posta suas selfies, e você ser um Zé Mané, você não tem nem história para contar, não tem nada, e você, porque você vê que todo mundo gosta dele, você quer que todo mundo goste de você também, mas você não consegue ter a vida dele, porque algo dentro de você se move, e não te deixa contar piadas, e não te deixa beber, e não te deixa fumar, e não te deixa azarar, meninas, e algo te puxa para um outro mundo, um dia no meio do mato eu não aguentava mais ser o isolado da igreja. Eu disse: Deus, por que, que eu não posso ser igual a todo mundo? Por que eu tenho que querer ser santo, buscar, orar, jejuar, ler a Bíblia? Por quê? Porque eu não posso ser. Todo mundo vai para o mesmo céu. E o Senhor falou para mim: Porque um dia você vai ajudar eles a caminhar. Hoje eu ando na minha cidade e encontro aqueles meus amigos quando sabem que eu estou lá, fazem fila para ir na minha casa, chegam e se jogam de joelhos no chão, são crentes, permanecem na igreja, sem experiência nenhuma, vida arrebentada, não tem experiência para dar aos filhos, os filhos estão perdidos, eles olham para minha casa, para minha família, graças a Deus eu tenho uma família estruturada, abençoada, um deles dia desse me agarrou e disse, por que, que eu não subi o um monte com você aquele dia? Eu só chorei com ele Oportunidades passam Esse culto de hoje não é normal O Senhor te trouxe aqui Para dizer a você Que ele quer se revelar a você, Ezequiel Mas Deus só pode se revelar a você Dentro daquilo que você sonha e deseja e anseia se você não sonhar e desejar, Deus não pode te levar, como eu disse, essa geração tem tanto, que não tem falta de nada, e como não tem falta de nada, não busca como a minha geração buscava, e aí eu pergunto Silas, será que nós erramos? Porque ao invés de criar filhos, será que criamos monstrinhos? Dê uma olhada pela igreja, você vai ver que são poucos os de cabelos brancos, Significa que a geração que conhecia Deus foi embora. E a nossa. Eu oro para as minhas filhas e falo. Essa madrugada eu cheguei da vigília, terminei de pregar há três horas. Eu rolava de um lado para o outro na cama em agonia, não estava em casa. E eu comecei a chorar. Falei: Deus, minhas filhas, dá elas o que o Senhor me deu. Pai, chega uma hora que se desespera por filhos. Ah, como eu queria arrancar daquilo que eu tenho e plantar dentro delas, mas não posso, elas têm que buscar a experiência delas, Ezequiel só aguentou o tranco, só superou a vida, porque ele tinha referência, ele sabia que Deus era real, por tudo que veio, ele sabia que Deus tinha um propósito naquilo, Cinco anos depois Deus se, Deus se apresenta a ele E diz, Ezequiel ponte em pé Porque eu quero falar contigo Só que interessante que Ezequiel já estava de pé Ele estava carregando barro e água Ele não estava deitado, ele estava em trabalho E aí Deus está falando para ele ó, oh, Você está de pé por fora, mas por dentro Acho que eu cheguei na hora certa Porque para todo mundo você está vivo Mas aí dentro a chama parece que está começando a apagar eu vim acender ela, Ezequiel. Põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. O Senhor está me dizendo aqui que tem homens e mulheres aqui dentro, pastor Silas, que não sabem suas histórias. Muda a música, Roberto. Não sei se você acredita, eu estou tendo visões. Eu vejo pais e mães. E vejo bebês... Deitados nos berços E o pai e a mãe em madrugadas Com a mão sobre esses bebês Fazendo promessas a Deus Se o Senhor curar meu filho Se o Senhor curar minha filha Eu entrego no seu altar É você Você não se adapta em lugar nenhum Porque você está fora do lugar você não nasceu para ser o que você pensa que é Há uma chamada na sua vida, garoto Há uma chamada na sua vida, garota Há uma chamada na sua história Ah, se você pudesse ver como Deus enxerga o futuro Eu estou pregando aqui hoje para os maiores pregadores desta geração Nem o amém eu escuto Eu estou profetizando Eu estou pregando para os maiores pregadores desta geração Estou pregando para homens e mulheres que quando atravessarem essas portas depois desse culto Suas vidas não serão mais as mesmas Mamãe e papai que aqui está Não se assuste esta madrugada Quando você ver a sua filha chorando Não, pastor, minha filha chora todo dia, depressiva Toma sotã e ribotril por causa dos namorados Não, não será esse choro Entre no quarto para ver A senhora vai ver a sua filha de boca no pó Dizendo, Deus, Deus me dá as nações por herança não se assuste, pastor Silas. E nem eu Se alguns meninos aqui chegarem e você só passou. o senhor tem um livro para me emprestar? Um livro de história, igual aqueles que o pastor Marco falou. O senhor pode me ajudar? Não se assuste o seu menino começar a falar: mamãe, me deixa trancado no quarto. Eu quero ficar no YouTube vendo pregações. Porque nasce uma geração nesta tarde. Eu falo pelo Espírito do Eterno. André Revela-se livre e candorou para arramar as pessoas. Revela inteiramente, revive, rababashi interior que para Se tu estás nesta palavra eterno, se revela para o seu povo. Se o Senhor está nesta palavra, se move no meio deste povo e me mostra os meninos e meninas que têm sonhos que estavam amortecidos, trancados, esvaziados? Incline a cabeça. Sim. Deus, se a sua vida terminasse agora, como se apresentaria diante de Deus? Valeu mesmo a pena? Só estudos, cultura, roupas bonitas, um Instagram bombado. Deus está te orando e está dizendo, eu preciso de você, menino. Eu acho que eu não estou bem emocionalmente, estou chorando demais. Eu olho para esses jovens e me vejo neles igreja, que escutava os pregadores pregar e dizia me usa como o senhor usa eles deseje busca não importa as suas fraquezas não importa as suas lutas as suas dificuldades você é jovem mas dá um espacinho da sua vida para Jesus, Ezequiel Jesus te usar dá uma chance fica de pé comigo eu queria fazer um convite só um Inclina a cabeça queria aqui perto de mim um Ezequiel, ou uma Ezequiel, alguém que tem vocação e chamada, mas no meio da caminhada teve torturas, traumas, frustrações. E dentro do cativeiro achou que Deus tinha esquecido o que ele falou com você, a frustração te levou por um caminho. Que te separou do Espírito Santo, que roubou as línguas estranhas e os dons, e eu queria orar por você hoje, porque eu creio na Sua chamada. O que isso é que Senhor é de mim, pastor? Eu quero você aqui na minha frente, por quê, pastor? Porque eu sei que Deus te conhece. Acalma o seu coração silêncio, oh pai Mas vem missionária. A ah, quando eu ouvia eu isso, vem missionária. Paz. O vento da aflição. vem pregador. A vem avivalista. Da minha vem profeta, mestre. Chegue mais perto aqui de mim minha Será que a gente consegue é atravessar esse corredor? Quero vocês aqui, atravessem os outros lados é um Vem pai, mãe, me ajuda a orar Os mais velhos, me ajudem a orar Essa aqui é a Assembleia de Deus Ah! Só por favor pegue na mão de quem está do seu lado eu estava pregando em Angola alguns anos atrás eu fui para uma série de palestras para meninos e meninas sobreviventes da guerra eu preguei para 30 mil meninos e meninas sem pernas sem braços eram cruzadas cultos do, dois, três vezes por dia, 30, 40 quilômetros de distância. E no último dia, quando eu fui para o aeroporto, os irmãos, em agradecimento à minha estadia lá, me levaram um monte de presente. Me levaram banana, laranja. Não tinha como trazer. E aí, pastor Silas, no meio da multidão saiu um africano de uns dois metros de altura, uma vareta. Chegou perto de mim, mas chegou chegando. E eu fiquei com medo dele. Eu, você já viu que tamanho eu não tenho ele, Eu olhei para ele, eu ia na cintura dele vai pois não irmão E ele disse assim para mim O que o senhor pregou esses dias aqui é verdade? Eu falei, eu preguei tanto Ele disse, o senhor pregou tanto Mas todo dia falou que Deus quer levantar alguém Eu falei, é verdade Ele falou, o senhor acha que Jesus tem coragem de usar um homem igual eu? E Eu falei, por que não? Ele falou, olha a minha roupa pastor short camisa, descalço, eu moro na praça, minha mãe morreu de fome, meus irmãozinhos foram adotados, a única comida que eu tenho é que essa igreja que o senhor pregou dá para a gente sopa, e o senhor falou que não tem problema, que Jesus pode usar qualquer um, só que eu não sei ler, não sei escrever, ele não tinha nem dente na boca, eu falei, Jesus eu não vou mentir, porque o sofrimento dele já é grande, eu não vou iludir esse homem Quando eu fui falar para ele, dando uma desculpa, o Senhor falou para mim Não é você que faz, sou eu que faço E eu falei, e aí? Fala para ele que eu vou usar ele E eu falei para ele, Jesus vai te usar Ele abaixou a cabeça, quando ele abriu os olhos, os olhos lacrimejando, ele me agarrou e disse É pastor, e como é que vai ser? E eu falei, isso ele não me falou, calma aí, Jesus, como é que você vai usar ele? E o senhor falou para mim, manda ele ajoelhar na sua frente. Ele ajoelhou, ficou do meu tamanho. Eu falei, e agora, o senhor disse, abraça a cabeça dele no seu peito. E eu falei, e agora, o senhor disse, agora é a hora para que eu dê a ele, do mesmo espírito que eu te dei. Até então eu nunca tinha ouvido falar em transferência de unção. Em Deus repartiu o que um homem tem para dar a outros E eu orei com aquele homem Ele deu um pulo Começou a falar em línguas Eu achei que ele estava sendo renovado Mas tinha sido batizado com o Espírito Santo Ele falou, pastor o que, que é isso? Eu disse, é Deus Ele falou, então sou da licença que eu estou atrasado Ele olhou no meio daquele Tinha umas 5 mil pessoas Ele saiu botando a mão na cabeça de todo mundo Quem não caía no Espírito caía pelo peso da mão dele O endemoniado O povo esqueceu de mim, vocês acreditam? Foram tudo atrás dele eu entrei lá no aeroporto, daqui a pouco peguei o avião, quando o avião decolou, eu olhei pela janelinha, lá pelo aeroporto eu vi aquela multidão, era um monte de pontinhos, né? mas tinha um pontinho que onde ele passava e abrindo espaço, o senhor falou, você vai, mas a unção ficou, passou os anos, 4 ou 5 anos depois, eu estou em casa, recebi uma ligação, uma voz falava comigo em um português lusitano, um português de Portugal, que é quase uma língua estranha, né? Se, quem, nós falamos brasileiro, nós não falamos português porcaria nenhuma, quem fala português são os, os homens da língua de Camões, é duas línguas diferentes, e eu mal entendi, eles, é da casa do pastor Marco Feliciano, falei assim, é, qual é o seu e-mail? Eu falei, e-mail? Eu não tenho e-mail, não, e-mail, e-mail de internet, <risos> era e-mail, eu falei, meu e-mail é tal Não deu tempo de, da pessoa falar, só fez assim Tu, tu, tu, caiu a linha Três dias depois eu recebo um e-mail desse tamanho O e-mail começava assim Muito obrigado Por ter plantado em mim a semente da fé Muito obrigado por ter acreditado em mim Eu falei, meu Deus, em quem que eu acreditei? E aí ele começou a narrar a história dele Eu sou um africano, pastor Que estava lá no aeroporto aquele dia você lembra que eu dormia na, lá, lá na, na, na praça? Naquele dia, quando eu saí orando, tinha um pastor escondido no meio do povo Ele falou, você mora onde? Eu moro na rua, vem morar na minha casa O pastor cuidou de mim Me deu bastante comida, fui ficando gordinho Vem os médicos do bem, que é um grupo americano que visita E olharam para mim, me escolheram e me deram os dentes Eu fiquei gordinho, alto, com os dentes A filha do pastor se engraçou comigo e o pastor disse, só vai casar com a minha filha se aprender a ler e escrever. E ele me botou na escola. Aprendi a ler e escrever. E agora, sou genro dele. E estou indo para o campo missionário. O primeiro africano a sair como missionário daquele, daquele vilarejo. Em, em, é, no centro de Luanda, perto de Macolusso. E ele disse, pastor, obrigado por ter acreditado em mim. Quando eu terminei de ler Silas, eu dobrei o joelho e chorei. E disse, Deus, eu não acreditei nele. Eu olhei como um homem, às vezes você olha para você e não acredita em você mesmo, que quem olha não vê nada em você, mas não importa o que você tem, não importa só o que você é. Se você não tem, Ele acrescenta. Deus dá, Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar um norte, Deus vai te dar uma chamada, Deus vai moldar o seu caminho. Escreve o que eu estou dizendo, só se entrega, se joga nessas águas. E o Senhor Deus vai te usar muito. Você crê nisso? Os Ezequiéis que vieram à frente, inclinem a cabeça. Senhor. Eu só posso, como disse no início da pregação e assim termino. Trazê-los até a beirada do rio. Entrar no rio é com eles. Eu sei que o Senhor não mudou, meu Pai. Eu sei que os dias são terríveis. Eu sei que há uma escassez de glória. Eu sei que há uma escassez de santidade. Há uma escassez de experiências. Mas o Senhor pode, nesta tarde, suscitar entre esses homens e mulheres, esses meninos e essas meninas. Alguém com uma chamada extraordinária. O Senhor pode selá-los nesta tarde. Com uma vocação que vai deixar a geração deles embriagada pelo Espírito Santo. Senhor. Se o diabo levanta uma geração nova de cantores estranhos... O Senhor pode levantar aqui em Santo André... Uma geração de levitas extraordinários... Se o diabo levanta, Senhor, uma geração estranha... O Senhor pode levantar aqui dentro deste santuário nesta tarde... Homens e mulheres que vão fazer a diferença nesse mundo... E eu quero viver para ver, meu Pai... Senhor... Desabafando, mas já desabafando eu já, As minhas forças estão indo A minha geração está passando Já não temos mais A empolgação e a saúde de antes Então não deixe Senhor os nossos olhos se fecharem Sem vermos uma geração que vai dizer Podem dormir em paz Porque nós não vamos Deixar a bandeira do Evangelho tombar na terra, salva os nossos filhos, meu Deus, Deus da minha infância, Deus da minha infância, entra aqui no santuário de Santo André nesta tarde. Pelos corredores e essas cadeiras, vai naquela galeria, passeia neste altar. do seu lado. Abrace alguém do seu lado. Ore com esta pessoa. Oh! Ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação.